Pronto, a live já tá, tá rolando. Vou colocar o, o videozinho assim que é pintar o primeiro aqui. E aí em seguida. Entrou ninguém ainda? Entrou alguém agora. Provavelmente deve ser você. É, vou iniciar aqui o vídeo. Tá aparecendo isso aí, né? Já entrou mais uma pessoa. Então eu vou iniciar esse videozinho aqui. E aí já fica preparado aí. Falou, Bael. Beleza, tudo por aqui. Compartilhar aqui na minha no meu Facebook. Beleza, galera? Estamos ao vivo ali o nosso amigo Vinícius Barão, professor de história especialista em João Cândido. A gente está começando a nossa live de hoje, desse projeto de história e memória, memória e história, e a gente vai estar tá resgatando uma memória muito importante na luta de resistência é, para o nosso Rio de Janeiro. E essa importância de, de João Cândido, ela, ela tomou uma relevância maior na medida que a galera começou a entender que a história da cultura negra ela é essencial para a gente entender a nossa identidade, né? para a gente é, trazer à tona algumas lacunas que ficaram durante diversos períodos históricos que não foram bem sugeridos pelas sociedades que nos passaram, né? Bem, é, antes de apresentar, antes que o Vinícius Baião se apresente, eu vou fazer uma pequena introdução aqui sobre o nosso João Cândido, para a galera que não sabe, que não conhece muito bem. João Cândido, o almirante negro, né, foi eternizado como almirante negro, e, além disso, também recebeu uma... Bela homenagem na canção de João Bosco e Aldir Blanc, o Mestre Sala dos Mares. Ele foi o líder de um dos maiores gritos da nossa história contra o racismo, né? a Revolta da Chibata, de 1910. Mas né, a forma com que o seu legado foi e acaba sendo tratado diz muito sobre a falta de compromisso de nossa elite com os grandes líderes populares brasileiros. A galera que está assistindo, vocês sabiam que até hoje, 111 anos depois da heróica revolta, ainda guardamos a homologação oficial do seu nome no livro dos heróis e heroínas da Pátria. Então, essa informação é muito importante para a gente iniciar né, essa discussão, a gente falar sobre esses líderes históricos que merecem ser resgatados. Cada vez mais esses História dos Líderes Populares, tem é emergido do fundo do mar da história, né, para dar espaço dentro dos muros acadêmicos e também fora dele, porque essa nossa live, um dos objetivos é trazer à tona para uma discussão um pouco mais popular para a galera do Facebook, para a galera do YouTube, é, perceber que essa preocupação ela é legítima. Né? É... Porém, essa ocupação da esfera pública também tem sido combatida por força. Por exemplo, a gente tem a estátua de Zumbi no centro do Rio de Janeiro, que chegou celebrada pelo movimento negro, mas também ela recebeu muitas críticas, né, um discurso de grupos que tentam repetidamente relativizar essa importância. Talvez eles estivessem incomodados, né, com esse crescente protagonismo negro de extrema importância para a nossa história. O João Cândido, depois de passar décadas, apenas tendo por monumento as pedras que ele, as pedras pisadas no cais, mais uma referência né, à canção de João Bosco e Aldir Blanc, finalmente teve a sua estátua erguida em 2008, no centro da capital fluminense. Mas até hoje ainda a gente ainda está esperando essa inserção do nome dele no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, né? por exemplo. O é, um fato que a gente cabe citar Eduardo Bolsonaro, deputado, ele sempre buscou atrapalhar né, essa, essa nomeação, essa inserção e protelando isso cada vez mais. No final de 2019, ele pediu que o projeto de lei que pedia essa inclusão de autoria do deputado Chico D'Angelo né, passasse antes pela comissão, comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ele era o presidente na época, é, e o pedido foi acolhido pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O parlamentar designado como relator dessa proposta foi o pastor Marco Feliciano. De lá para cá, né, nenhuma decisão foi tomada. Já tinha sido feito na prática de 2007, né, por meio do senador Paulo Paim e da deputada Maria do Rosário. Mas o deputado Severiano Alves, relator da Comissão de Educação e Cultura, acabou rejeitando o pedido e teve seu parecer chancelado pela comissão, em 2008. A justificativa usada nessa discussão foi o fato de que a Marinha já tinha vetado a homenagem a Cândido em 1959 e a Revolta da Chibata era entendida pelos militares como motim e quebra de hierarquia e não como um ato heróico. É... é... Queria passar agora a fala para o nosso querido Vinícius Baião, professor Vinícius Baião, e você pudesse se apresentar e dar uma contextualizada nessa minha fala, incluindo os tópicos que você levantou na sua pesquisa, na sua trajetória acadêmica até agora. Com a palavra, Vinícius Baião. Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, Peter. É, primeiramente, queria só fazer uma correçãozinha, que eu sou professor de língua portuguesa e literatura, não é de história, não, tá? Opa! Foi mal. É, em vários lugares que eu chego, cabelo grande, né, barba grande, acham que é história, mas eu sou professor de língua é... portuguesa. E enfim, eu sou diretor de teatro. Enfim. Sou diretor de teatro, dramaturgo também, né? e a pesquisa que eu fiz sobre o João Cândido foi para poder produzir um espetáculo de teatro, né? um espetáculo teatral, o espetáculo Turmalina 1850, montado pela Companhia Cern, que é uma companhia da qual eu sou o diretor e dramaturgo, sediada em São João de Miriti. E Em 2019, completou o Cinquentenário de Morte, do João Cândido. Então, nós achamos que era a hora da companhia, a companhia estava com cinco anos de existência, cinco, seis anos, a gente poder falar sobre a nossa cidade. E pouquíssima gente sabe que João Cândido morou em São João, né? Durante décadas. Ele morou a maior parte da sua vida em São João de Militi Então, nós resolvemos falar sobre São João de Militi a partir da vida e da história de João Cândido. Então, uma pesquisa muito ampla que nós fizemos durante o ano de 2019 para poder montar esse espetáculo por vários meses de pesquisa, que incluiu não apenas o, o, o calendário de ensaios, né? Mas nós promovemos muitas mesas de bate-papo, muitas mesas de palestras em diferentes locais, com diferentes especialistas sobre o João Cândido, né? É, em locais populares, locais por quais ele passou. Então nós fizemos uma mesa em São João de Miriti, é, lá na sede da companhia, com o professor Álvaro, que é, é professor da rural, especialista de João Cândido, e também com o Tá, que é. O, o gestor do Museu Mariano João Cândido, que tem construção em São João. Depois a gente fez uma no centro do Rio, lá na, na, na região portuária, onde aconteceu a revolta, com o historiador Luiz Antônio Simas. Fizemos no Nova Iguaçu, fizemos no Sesc, fizemos em, em, algumas, em algumas, é, alguns lugares, uns cinco palestras, para poder falar sobre João Cândido. E eu acho que a gente pode começar esse papo aqui hoje falando uma coisa que é importantíssima. Nós, né, eu e você, Peter, somos dois homens brancos aqui por mais que a gente entenda, por mais que a gente conheça a história de João Cândido, por mais que a gente saiba da importância de João Cândido, a gente nunca vai entender de verdade o que foi João Cândido, porque a nossa compreensão vai ser diferente, porque João Cândido foi o cara que libertou, é, é, como dizem vários historiadores, é, libertou o... o uma escravidão que ainda existia dentro da Marinha brasileira. Por mais que a, a, a abolição já tivesse acontecido, em 1910, eh, os marinheiros negros eles eram ainda tratados eh, como escravos, né? como na dentro da Marinha. Então, é, é uma grande luta por liberdade que ele empreende. E durante o processo de pesquisa, nós fizemos uma... Nessa nossa ficha técnica, Peter, foram quase 20 pessoas trabalhando... E 90%, 80%, 90% eram de artistas e técnicos negros, porque a gente achou importantíssimo que eles tivessem a voz ali, né? E aí, dessa maneira, a gente foi entendendo, que de muita escuta. Aprendi muito, mas aprendi acho, principalmente isso. A gente pode falar de João Cândido, mas com essa certeza de que a gente não vai é, é, entender na pele o que foi João Cândido, porque nós não vivenciamos essas questões. Verdade, verdade. É difícil a gente ter uma visão né, necessariamente é, direta de, de tudo isso que a população negra sofre hoje. Né? É, por exemplo, se a fizer um rápido... Em plena década de 2020, a luta antirracista, anti idealmente, né? é, é, nos anos 80, por uma era visão de negros, eles já de marcado uma certa assim, Imagina aí, nos 30, a enguia o discurso de É difícil, apenas dois anos após a aula. Esse racismo em nossa sociedade. Na Maria, né, Marinha, quase sempre os negros eram apontados como os culpados. Delitos que envolviam, que envolviam também brancos. Mas o tratamento é diferente, né, dependendo da cor da pele do marinheiro. É, Para o pessoal aí se, se posicionar assim, no, no período histórico que a gente está é, falando, é, essa revolta do, dos marinheiros, a famosa revolta da chibata, ela aconteceu em 26 de novembro de 1910. É, cabe lembrar também que o João Cândido ele foi perdoado né, oficialmente pelo governo brasileiro apenas em 2006, já passados 96 anos da revolta da chibata, e os 37 anos da morte dele. E no fim da vida dele, ele recebia apenas uma pensão vitalícia de seu estado natal, lá no Rio Grande do Sul, graças ao esforço do então governador Leonel Brizola. Ele passou a receber o benefício em 1959, já com 79 anos. E com esses dois salários mínimos, passou os 10 últimos anos de sua vida. Para vocês terem noção de como é difícil... É como era difícil ser membro naquela época. Se hoje, em, dia, em 2020, a gente tem é, tantos problemas ligados ao racismo, né, tantas falas de ódio, às vezes gratuitas, você imagina dentro de uma instituição militar, marinha, né, os castigos que eram sofridos, tudo isso envolve uma perspectiva extremamente né? Mas é, eu queria perguntar para você, sobre essa relação de João Cândido com a encruzilhada do Sul. Vou dar uma pincelada sobre João Cândido nasce em 24 de junho de 1880, na cidade que hoje é chamada de encruzilhada do Sul, né, que fica é, no interior do, do Rio do Sul, né, uma cidade de gaúcha, João Cândido é gaúcho. João Cândido já nasce ventre livre, né, ele, ele, é um filho, ele é filho de ex-escravizados, né, os pais, e ele nasce ventre livre né, na, lá nessa região da, da Cusilhada do Sul. A estreia da peça foi até lá, nós fizemos lá na cidade natal dele, em novembro do, de 2019. E muito novo ele, ele sai de lá, com 14 anos. É, não temos ainda não temos uma narrativa oficial sobre isso, mas o que, o que é dito é que ele, ele brigou com o filho do, do, do, de um dos donos das terras, né, naquela, lá onde vivia com sua família, e aí por conta disso ele foi mandado para a Marinha, com 14 anos, mas como forma de punição né? uma forma de punição, onde ele aprender né, é, sa para sair de lá. Só que ele se apaixona pela Marinha. E como ele é levado para lá pelas mãos né, de, um, de um, do, do Alexandrino de Alencar, que era um, um almirante né, na época ele acaba sempre tendo uma relação muito boa com, com a Marinha, né? com, com os oficiais. Ele acaba sendo sempre uma ponte entre os marujos e os oficiais. Ele sempre consegue fazer essa relação. E até isso, uma das, uma das coisas que, que vão ser importantes lá na Revolta da Chibata, ele se tornar o líder nessa né? relação que ele consegue construir de... Com, com todas as, as hierarquias da, da Marinha, né? Mas aí ele sai muito novo, 14 anos de cruzilhada, e ele só volta lá para a região, região de Rio Pardo, né? A região do Vale do Rio Pardo, lá no, lá no Rio do Sul, ele só volta o, o, lá no, já no governo Brizola, né? quando ele vai, vai receber uma série de homenagens lá. Então, ele, ele nasceu lá, é uma cidade muito pequena até hoje, né? uma cidade que hoje não tem 10 mil habitantes, né? E o pai dele trabalhava com, com tocando boiadas né? Naquele, nos pampas gaúchos, né? e, ele, e ele sai muito novo e, e assim, não se sabe nem se ele chegou a, a depois se tornar marinheiro a rever seu pai e sua mãe, não há essa informação. É, ele sai garotinho de lá, 14 anos, e nunca, não se sabe mais se ele teve contato com a família de lá. Engraçado, né? Você falou aí que ele acabou chegando na Marinha por conta de uma punição, né? É, como é que foi esse lance aí de ter ido para a Marinha? A Marinha não, a Marinha não era um lugar bem quisto né na sociedade, né? Tinha os autos, os autos oficiais, mas o, o, a marujada mesmo, era, é, muita gente era levando a força até, sabe? É, é, foi, não é que você não tinha uma comida decente, você não tinha um soldo, não tinha um salário razoável, que tinha resquícios muito fortes da escravidão ainda. Isso, isso foi uma questão da época. Né? A gente tem que, vocês que lembrar que a República foi proclamada pelo militar, pelo Exército. Né? A Marinha ela sempre foi monarquista. Então, tinha conflito dentro das Forças Armadas em relação a isso. Então, a marinha continuava ainda com resquícios monarquistas, inclusive esses resquícios é, escravagistas. Né? Então, ele foi levado para lá, é, como, como muitos outros foram, né? muitos foram à força, só que ele, ele se encanta, se apaixona pelo mar, se torna um grande marinheiro. Ele fazia funções, é, não só as funções subalternas, mas até mesmo é, seu timoneiro conduzia o um navio, ele, ele, ele fazia isso, sabe? Entendi. É, e nessa entrada, né, a partir dessa entrada, como é que foi esse lance da ida dele para a Inglaterra para acompanhar a construção desses emporaçados? É, então, é, o Brasil encomendou né, os emporaçados. Os emporaçados era a maior arma é, naval, o maior navio naval de guerra que existia na época, né? E o Brasil encomendou dois, dois para a Inglaterra. Né? Foram quatro, três, quatro anos de construção desse, desses navios. E, e João Cândido é, vai, né, junto com, com uma comitiva de, de, de marinheiros, ele vai acompanhar essa fase final da construção dos navios lá em Newcastle, na Inglaterra. E é lá que surge né, o... O, a questão da revolta, né? surge, surge a, primeira, a primeira fagulha da revolta, porque uhum. ele, ele dá de cara... Ele e os outros, os outros marujos que estavam com ele, eles dão de cara lá com uma, uma marinha que é completamente diferente da marinha brasileira. Uma marinha que era respeitada na sociedade, uma, uma marinha cujos marinheiros, né, cujos marujos eram, tinham um salário digno, é, comiam bem, eram respeitados, eram sindicalizados, então eles tinham direitos. E aí, quando chega lá, surge aquela questão. Como assim? Eles fazem a mesma função que nós fazemos, no país deles e a gente, no nosso país, e nós somos tratados de maneira completamente diferente. E ainda lá na Inglaterra, é, começam a ter algumas reuniões, começa, começa essa questão da organização da Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata, é muito importante dizer, não foi um movimento simplesmente reativo, foi só a reação ao que estava acontecendo, ele foi um movimento organizado. Foi, foram vários meses de reuniões, de organização, para saber exatamente o que fazer e como fazer naquele momento. Muitas vezes não a gente pensa que... que não foi simplesmente um levante, é, uma reação ao fato que aconteceu. É, teve sim as 250 chibatadas no Marcelino, né? É, o máximo que poderia ter pelo código lá eram 25 chibatadas e o Marcelino ficou condenado a 250 chibatadas. Isso antecipou a, a revolta chibata, mas ela já estava sendo organizada há muito tempo. Assim. É, Existiam um comitês que se organizavam é, é, é, frequentemente. Ali no Morro da Conceição, região portuária do Rio, na rua Jogo, Jogo da Bola, né, que é do ladinho, ali da, hoje, hoje, da Praça Mauá, é, lá no São Francisco da Prainha, ali eles tinham um comitê onde eles se organizavam. Né? É, e antes mesmo da revolta, já começavam algumas questões na, na, na própria Marinha. Né? O Mão Negra que é um dos, dos marinheiros também, chegou a, a colocar uma carta embaixo do, do navio do, é, da cabine de um comandante, falando para não, não maltratar os, os marinheiros que tanto trabalhavam para ter aquele, aquele, hum. aquele, aquele navio condições, tudo isso. Então, assim, essa ida para Inglaterra foi fundamental para que eles, é, os marinheiros brasileiros, incluindo aí o João Cândido, tomassem tomasse consciência da, da luta por direitos. né? que eles eram cidadãos, o não, que não acontecia na prática aqui no, no Brasil, Rio de Janeiro. Então, quando eles vêm para cá, para o Brasil, aí começa todo esse movimento. Ainda tem uma questão, porque é, a revolta acontece logo no iniciozinho do governo do Hermes da Fonseca. Ele acaba de assumir a presidência, né? e, e, e João Cândido, por exemplo, achava que... não é, alguns marinheiros queriam fazer quando com, com, com, é, é, a revolta quando o, o, o presidente tivesse a bordo dos, dos navios, se acontecer isso, e ele falava que não, porque isso apareceu um movimento político. E para eles não importava quem era o presidente, eles precisavam garantir que os direitos deles é, é, é, é, fossem alcançados. né uhum. E você vê alguma ligação entre o que possa ter é, influenciado lá na Inglaterra para... Esse, essa movimentação aqui é tem tem, tem, tem essa, essa esse contato com os marinheiros ingleses sindicalizados na luta pelos direitos uhum. só, só que tem também o encouraçado Potemkin né que foi uma revolta parecida né lá, lá na, na, na Rússia né na Rússia, né? Na Rússia né? não sei se é Rússia ainda na Rússia que eram que eram marinheiros, que eram marinheiros também que comiam mal é, é apanhavam e eles, eles fazem uma revolta e tomam, tomam os navios e, e começam com essa luta. Isso tudo chega aqui, né? Chega aqui no, é, é, no, no país, né? Então, é uma Tem série de fatores. Meditar, né? Né? Essa influência é assim. externa. Quando o cara passa a ter contato com outros tipos de luta, ele praticamente integra aquilo, aquele pensamento né? de, de resistência. Pegando esse, esse, esse gancho aí, é... Eu queria que você desse um um panorama maior sobre o que foi a Revolta da Chibata dentro da sua pesquisa. E o que, que você pode trazer para a gente de novidades sobre a sua perspectiva da, da Revolta da Chibata? É, a Revolta da Chibata foi um grande movimento popular, né? um grande, isso, isso é fundamental a gente falar, que foi um movimento organizado é, é, e de caráter popular. Né? São marinheiros pobres, são marinheiros... É, da mais baixa patente da, da, da, da Marinha Brasileira, né? que se organizam para lutar contra o desmanso dos do, do, do brasileiros oficiais. Esse, é, a Revolta da Chibata... É, assim, os marinheiros vão, vão, vão, vão, vão fazer minhas gerais, depois a gente vai especificando algumas questões. É, os marinheiros eram tratados, eram tratados como, como estabilizados lá dentro, eles tinham castigos corporais... Né? E aí é um levante contra esses castigos corporais que eles, que eles recebiam lá. Não só os castigos corporais, mas também luta por salário, né? digno por, por, por alimentação que não fosse podre, tudo isso. Então, é, é uma revolta que, que coloca é, os canhões contra o Brasil, se você pensar, contra a, o Congresso né? Nacional, se ele, ele funcionava aqui no Rio de Janeiro na época, capital do capital da, da República, ali na, na Praça 15, né, onde hoje funciona a Lerge, e, e o, o, o, os marinheiros negros tomam, tomam os navios. Como eles tinham ido à a, a Inglaterra né, para poder aprender a manejar esses navios, eles tinham total controle daqueles navios. Isso é fantástico, porque muita gente não, não conseguia, naquela época, imaginar como que marinheiros negros tinham a competência né? para guiar tudo aquilo. E aí o, o, o Alde Blanc e o, o, e o João Gomes são geniais, quando eles falam, eles colocam o Mestre Salas dos Mares, né? os navios que iam uhum. pela Baía de Guarabara como se fossem Mestre Salas. né, Nem existia ainda a figura do Mestre Salas naquela época, mas ele, tra ele traz essa, ima essa imagem que nós conhecemos e coloca os, nav os navios ali utilizando como Mestre Salas. né, Então... É... A República, assim, o governo fica assim, de mãos, de mãos atadas, não tem o que fazer. Os canhões estão voltados para a capital federal, é, parou o Brasil durante seis dias, né? E é aquela coisa: se o, Brasil, se o governo, o Rui Barbosa tinha uma frase na época que ele falava o seguinte: é, se, o Brasil, se o governo tivesse é, condições de terminar com a revolta, tinha que ir lá e terminar. Mas isso também ia mostrar para o mundo que os encouraçados não eram tão poderosos, belicamente, como se imaginava. E comprou. O Brasil comprou aquele, aqueles, aquele, os encouraçados e foi considerado, na época, o país como uma das maiores potências navais de guerra de todo o mundo. Agora, se o governo tivesse como ir lá e tomar de volta, é porque não eram tão, tão, tão é. potentes assim. É. Ao mesmo não. tempo se não tivesse como como invadir, né? E não, não teria como mesmo, né? É, tem uma frase do é, de alguns marinheiros da época que fala que com três quatro tiros, tiros de canhão eles faziam é, o Rio de Janeiro virar ferro velho, sabe? Destruir tudo ali. Nossa. Tudo bem. É, então tinha que ceder a, a, a pressão, né? Agora uma coisa curiosa que tem que fazer falar é o seguinte é, oficialmente os marinheiros só ganharam a anistia. Eles só ganharam o perdão por terem se rebelado. O fim da chibata não veio por decreto, não veio por lei. A chibata simplesmente desapareceu da marinha depois da revolta. Ela desapareceu. Não teve um decreto quando é uhum. sobre isso. Não teve uma lei. Ela desapareceu. E o que eles ganharam de verdade foi só o perdão por terem se rebelado. E o perdão que se mostrou que se mostrou, assim, totalmente falso. Porque dias depois da anistia ter sido aprovada pelo, pelo, pelo Congresso, né? pelo, pelo Congresso Federal, o, a Marinha soltou um decreto falando que ela poderia expulsar qualquer um que ela considerasse inconveniente. Essa é a palavra que está lá. Ela poderia expulsar esses quadros qualquer um. E aí foi uma varredura geral logo depois da... Da, da Revolta. né? Tem um fato curioso da Revolta, que acho que é legal a gente falar sobre isso. É, isso, é, isso é o Antônio Simas que que traz essa informação. Essa é, tem uma relação que talvez o queixo do Noel Rosa, aquele queixo está dentro do Noel Rosa, é uma consequência da Revolta da Chibata. Porque ele nasce logo depois, nasce em dezembro né, de... de de 1910, e os tiros que foram dados pelos canhões parece que complicaram a gravidez da mãe dele. né? Ela ela sentou em estado de choque, e tal, no Rio de Janeiro na época, e aí, quando ele nasce, ele nasce com fórceps, e é o fórceps que empurra o, o queixo dele para dentro. Então, talvez, se não tivesse a revolta na chibata, uma característica tão marcante, que é o, o queixo do meu Rosa ser ser lá dentro, não seria dessa forma, né? Perdi aquela característica física dele que é tão marcante, né? Então, continuando aqui, a, já que a revolta né, da Chubato foi muito bem explorada e a gente conseguiu né, entender um pouco melhor sobre como foi essa movimentação. É, agora, como você disse, após a revolta ainda continuaram né, algumas perseguições, inclusive a perseguição do próprio João Cante. Como é que foi essa perseguição sofrida pela Marinha ao longo da vida dele? É, foi um, é, assim, logo depois da, da revolta, teve, teve isso, teve esse decreto que falava que a Marinha podia expulsar qualquer um, mas, obviamente, João Cante, nesse momento, era um nome que circulava no país inteiro, né? O líder Sim. da revolta que colocou o governo esvelhado diante dele, né? Uhum. Então... é era um nome que não era simplesmente fácil e descartado, vamos dizer assim, né? Com mas certeza. aí teve teve um, um início de movimentação, no outro no outro barco depois, que não contou nem com a presença do João Canjo, ele não fazia parte disso, mas foi a desculpa a desculpa perfeita, né, para prender, prender todo mundo que se daquele daquele momento. Prenderam tanto os que iniciavam esse novo esse novo esse novo levante, movimento, foi muito fraco. Uhum. E aí foi aproveitado e colocado vários outros é, é, líderes né, e pessoas importantes da Revolta da Chibata aprisionados na Ilha das Cobras. E lá foi assim, uma tortura, praticamente. Eles foram aprisionados dentro de um, de um cubículo, onde só tinha uma frestinha de luz. É, eles é, faziam necessidades num, num, num, num barril... Esse barril com tanta gente ali, ele acabou é, caindo, então aqui as cidades todas se espalharam pela, por, esse, por esse local onde eles estavam, o cheiro absurdo, é, a, marinha, a Marinha pega e joga cal lá dentro para poder acabar com o cheiro. Nossa. Água, a água evapora, o cal sobe. Vir, viram é, um depoimento de João Cândido que fala que parece que eles estavam sendo cozinhados ali dentro. E. Nossa. 17, acho 17 ou 18, não sei se foram 17 é, é, é, prisioneiros nessa época morreram ali. Né? João Cândido foi um dos únicos que saiu, é, é, saiu com vida dali, mas saiu com muito problema de saúde, que foi acompanhando ele o resto da vida, né? e ele saiu dali com, tendo, tendo algumas alucinações, né? por ter visto esses 17, 17 companheiros morrendo do lado dele. Nessa, nessa mais burra praticamente, nesse né? caldeirão. E aí, dali, ele vai ser internado é, no, no, ali em Botafogo, esqueci o nome agora, aí onde é o Pinel hoje, né não sei qual era o nome na época, esqueci, ali no uma casa para alienados. E é ali que ele conhece o doutor Juliano Moreira, que é fundamental na vida dele. Juliano Moreira, que é um dos... dos dos médicos mais importantes, né, de saúde mental do, do nosso país. Outro que é, que é negro e talvez por isso não tenha sua história tão é, é, é, tão contada como deveria ser, né? Mas ele provoca uma revolução na forma do tratamento de saúde mental e ele, assim, ele passa por um bom período nesse nesse nesse espaço. Ali, João, ali, é, Juliano, Juliano Moreira é, conhece João Cândido leva as questões de, de, de, de jornal, o João lia muito jornal, né? então ele levava os jornais para, para o João Cândido, vai percebendo a melhora do João Cândido, começa a fazer com que o João Cândido puder, é, pudesse dar os passeios no final da tarde, então ele estava lá no, no manicômio, né? mas ele saía para dar esses, esses passeios no final da tarde, teve um, teve um dia que ele foi no... É, dizem, né? a gente não sabe se é não, mas dizem que ele era muito namorador, o João Cândido, e né? ele... Começa a sair com uma. com né, uma. ali no ali, Botafogo Laranjeiras, com uma, uma enfermeira, uma coisa assim. E aí eles vão no teatro, no teatro, no, no teatro assistir alguma, uma peça, alguma coisa assim. E aí ele chega lá e dá tá de cara com, com um dos, dos almirantes grandes da Marinha que tinham condenado ele, né? Lá para ser para. E aí ele volta, ele volta direto para não dar problema para os médicos que liberavam ele, né? Ele enxerguei... ah, eu voltaria, né? <risos> e aí tem, e, aí, e aí, é isso, sabe? Ele... E aí logo depois que ele sai de lá, ele é preso de novo, as cobras de novo, até que tem um julgamento onde eles são considerados inocentes, mas ao mesmo tempo são expulsos da marinha. Então ele, ele sai da marinha com a roupa do corpo, só que ele não conseguia largar o mar. Ele tinha uma relação muito forte com o mar. Então, ele começa a trabalhar é, na marinha mercante, é, no transporte de, de, de passageiros, mas aí, aí começa, é, continua a perseguição na marinha. Né? É, a Como os, os, os, os portos sempre eram controlados pela, pela marinha de guerra, né? quando os navios, da na, marinha na mercante, o então, transporte de passageiros ou de carga, chegavam lá e eles vinham que o João Cândido estava lá, obrigavam o João Cândido a ser demitido. Então, ele ficou pulando de vários, de vários, de vários trabalhos desses navios, né? até que só resta para ele trabalhar na descarga de peixe no Praça 15. Porque a Marinha, não, não, a marinha sempre perseguia é, qualquer trabalho que ele fizesse nesses outros navios. E é ali que começa a relação dele com o Baixada Fluminense. Né? É pobre, sem dinheiro. E aí, como disse o filho dele, a gente fez uma entrevista com o filho dele, o Candinho, é o único filho dele ainda vivo. né? E nós fizemos uma entrevista com ele. Né? E aí eu perguntei, né? como que veio parar em São João? A resposta do Candinho foi assim, era onde o dinheiro dava para pagar o aluguel. Ele parou em São João, mas ele podia parar em qualquer lugar. Não foi uma escolha São João. Né? Podia ser Caxias, podia ser Nova Iguaçu, podia ser qualquer lugar. Tinha que ser perto do trem, da linha férrea, porque a linha férrea que ia, levava toda noite né, João Cândido até o centro do Rio para que ele fizera, trabalhasse na descarga de peixe na Praça 15. E ele voltasse no, no início do dia. E tinha que ser um lugar barato para ele, né? E aí ele vem em São João de Meriti, ele mora muitos, em muitos bairros, ele mora em Coelho da Rocha, ele mora em Jardim Meriti, é, é, Gostinho Porto, em Vila Rosalie, ele mora em várias ruas em São João de Meriti. É, e ele teve. É, e, só que sempre de aluguel também. né? Outro fato curioso é que assim, uma das casas que ele morou uma vez, também de aluguel, é, ele, ele foi despejado da casa para a construção da Dutra, da Rodovia Presidente Dutra. Então, toda a comunidade, ele, ele morava onde hoje passa a Dutra, né? e aí todo mundo teve que ser despejado e aí ele teve que catar um outro lugar para morar de novo. E a única casa própria que ele vai ter vai ser já no fim da vida, né, o Candinho, que é o filho caçula dele, compra um terreno, consegue comprar um terreno, na Rua Turmalina, lote 18, quadra 50, onde hoje tem, um, um de, por conta do projeto Negro Muro, um projeto muito bonito produzido pelo, pelo Pedro Rajão, que pinta personalidades negras em muros da cidade do estado do Rio de Janeiro. Né? Eles fizeram é. lá no muro desse, da, do endereço onde ele morou um grande painel de grafite sobre João Cândido, que sem dúvida é um, é um dos pontos hoje turisticamente mais importante São João. E ele consegue construir essa casa com uma doação do então governador Roberto Silveira. Roberto Silveira também fazendo uma... Governador, governador aqui do Rio, na época, né? fazendo uma, uma tentativa de reparação, já que faz uma doação financeira para o João Cândido. E é esse dinheiro que faz, que permite que ele construa, construa a única casa que ele morou própria, nos, nos, nos 89 anos de vida dele. Para você ver, né, o cara o trabalhador foi perseguido pela instituição que ele tanto zelou, né? e a vida começa a ter diversos é, devaneios por conta disso, né. Antes da gente entrar no nosso próximo tópico aqui, eu queria fazer um agradecimento a causa juntamente o Adriano, que nos ajudou com a com a divulgação desse evento, nos ajudou aí a compor todo esse projeto. Queria agradecer também a galera que está junto com a gente aqui, que está mandando mensagem, meu amigão Vitor Gonçalves, lá do curso Gonçalves, lá de, de Engenheiro Pedreira, é, Fátima Ramalho também, é, o nosso querido Adriano, Rosângela Pereira, Fátima Ramalho, queria agradecer essa galera que tem dado força para o nosso projeto, que tem assistido essas lives. Depois a gente vai também converter essa live em um vídeo menor, editado para a gente fazer as futuras postagens. Queria agradecer, de antemão, mais uma vez, o nosso querido Vinícius Baiano, que se prontificou a nos esclarecer melhor um pouco dessa história sobre a luta né, da vida de, de, de João Cândido. E. Bom, Complementando aqui é, essas questões, a chegada dele chegou a Baixada, né, passou tudo que um trabalhador comum, como nós, passamos: ter que pegar trem, ter, ser perseguido por chefe, né, é, é, você ter a, a fama de rebelde por lutar por seus direitos. Né, assim, é muita tragédia na vida. Né, ele, Cândido ele foi recordado sistematicamente em diferentes momentos da nossa história, né, foi celebrado. Na famosa Revolta dos Marinheiros, em 64 momento chave que aumentou a crise entre o presidente João Goulart e os militares da alta patente. Né? Anteriormente, ele tinha recebido homenagens do bem-humorado jornalista Aparício Torelli, né? auto-intitulado Barão de Araré, que acabou agredido por oficiais da Marinha após publicar uma série de reportagens de seu Jornal do Povo em 1964, lembrando o, o Almirante Negro. E continuando aqui, né, a gente tem, como você citou, um grande historiador aqui da nossa querida UFRRJ aqui no IEM, de Nova Sul, é, é, Álvaro Pereira do Nascimento, que fala né, sobre João Cândido, e ele cita né, que João Cândido e seus colegas deram basta a essa que acontecia uh, na, durante essa, antes dessa revolta dos marinheiros talvez sem a condição de estar em uma luta antirracista também. Né? Certamente tinham a consciência de estarem se posicionando contra uma grande injustiça, né, que eram as chibatadas. Mais uma vez, um negro recebia dezenas de chibatadas, sem dólar, né, a mão de oficiais brancos. Daquela vez, contudo, houve uma resposta. Que foi a revolta deles. Os subalternos tomaram os navios e ameaçaram bombardear essa capital da República. Participaram ainda desse levante, né, 2.379 praças. Para efeito de, de comparação, como diz o nosso professor Álvaro Pereira, a volta do encoraçado pontentino ocorria na Rádio, em 1905, como é, você disse aí, não chegou a 500 anos antes da porta da embarcação. Além do abaixo, a chuva de mata, o vidro perdido de liberdade também ecoava e ainda irradia até hoje. Esse grito de liberdade foi uma constante na vida dele, né? que teve diversas tragédias pessoais na vida dele. E você falasse um pouco sobre essas tragédias pessoais que sofreu o é, João Cândido. João Cândido, para além da, da figura histórica, né? do, do, do peso político que, que tem, ele sofreu muito também pessoalmente, né? Ah, ele teve uma, uma, uma esposa, uma mulher dele, que botou fogo no próprio corpo, se suicidou, botando fogo no próprio corpo, é, na enseada de Botafogo. Anos depois, é, ele tem uma filha, que é filha dessa mulher também, né? a Nansa, que também se suicida botando fogo no próprio corpo, na beira do rio Pavuna, ele já morando em São João de Miriti. E, e esse é um fato que mexe muito na vida dele, sabe? Depois disso, é, ele come... depois desse de, de suicídio da filha, é, ele começa a, a mostrar mais desânimo, a, a, a cair mesmo né em relação à a, a sua, a sua vida. E tal e Essa menina sempre falava isso, que ia, um dia ela fazia, ia fazer igual a mãe, um dia ela ia fazer igual a mãe, mas ele nunca levou fé, né? Ele nunca levou fé que isso pudesse acontecer. E aí, quando contaram, ele já foi direto para o hospital, Souza Guiar, até né? Souza Guiar. E aí, dá ter uma, uma curiosidade, a enfermeira que tratou, estava tratando da filha, era a mesma enfermeira que tratou da mulher, sabe? E aí, essa, essa enfermeira acabava aqui com, com o olhar e tal, é, colocava essa culpa né, nele, e ele sentiu isso, sofreu isso também. Então, tem, e aí, fora, assim, fora essas tragédias, né, pô, tragédia fatal, tem vários pequenos causos né, que vão mostrando como ele, ele sofreu ao longo do, do, dos anos. Né? É, ele foi rece... Você comentou, comentou sobre a pensão né, que ele recebeu lá do, do, do Brizola, né, do governo do Rio Grande do Sul, mas ele chega aí a Porto Alegre a convite de Brizola, e além desse, dessa pensão mensal, ele ia receber uma série de homenagens, ia ter o um, um, é, é um, um, um busto inaugurado, ele ia visitar o Palácio Piratini, e aí a marinha local faz pressão e não autoriza que isso aconteça, sabe? E aí, ah. o, que, o que acontece é ele poder... Ele vai visitar o interior do Rio do Sul, aí quando ele volta lá em Cruzilhada, né, Rio Pardo, e aí lá ele é tudo isso e volta. E aí ele chega a falar para o filho uma frase que tá até na peça, assim, que é, o Candinho, né, o Candinho vai com ele e o, e o Candinho meio que se, como assim, vem aqui não vai ter homenagem que estava prevista aí ele fala assim, é, é deixa estar, para esse velho aqui hoje uma pensão mensal em dinheiro é muito mais importante do que qualquer homenagem é, e aí ele fala né, e, ele, dele, no livro do, do, do Edmar Morel, ele fala que é, ele, ele é um homem com pouca instrução, mas que lê então, ele lia muitos jornais. Os jornais, naquela época, só falavam em liberdade. E foi por isso que ele lutou. E exatamente por ter lutado pela liberdade que ele pagou esse preço a vida inteira, sabe? E aí tem... É, já no final da vida também, em São João, na rua Turmalina, é, os marinheiros vão lá levar um aniversário, né, vão levar um bolo para ele e tal, em formato de navio e tal. Eles escorregam numa ribanceira, o bolo cai, dá tá, no Nossa. chão... Aí ele fala, é, nada é fácil para a vida desse velho, nem um bolo de aniversário. Você vê, só tragédia, né, coitado? É uma coisa atrás da é uma identidade né, do, do povo sofrido aqui da Baixada Fluminense. Né? É, diversas cidades que, durante muitos anos, é, eram identificadas como cidades dormitório porque reproduziam necessariamente né, essa rotina do João Cânico, de trabalhar no centro do Rio, voltar no trem ou voltar no ônibus que passava pela via Dutra que estava nessa época sendo construída E essa dificuldade do povo da Baixada a gente precisa de pegar essa identidade de luta né e acolher para o nosso dia a dia porque dificuldades todos nós estamos enfrentando aqui na Baixada ainda mais nesse período atual tanta desqualificação dessas lutas populares é... Para a gente encerrar a nossa live hoje, eu queria agradecer mais uma vez toda essa galera que esteve presente: Beth, Fátima, Rosângela, Adriano, a Com Causa que esteve nos ajudando, nos ajudando a, a compor esse momento especial né? e de, de diálogo nesse projeto nosso que a gente está fazendo de levante da memória e da história da Baixada, desses grandes líderes né, que a gente tem evocado durante durante esse período. Isso é muito importante. Saiba, Vinícius, que a sua pesquisa ela de tamanho relevância para nós, né, para que a gente venha integrar o nosso conhecimento de uma maneira mais suave, né mais tranquila, porque muita gente, a gente percebe, que não tem o um contato com a academia, né, não tem o um contato com as publicações que são feitas pela academia. Então, a gente tem dificuldade um pouco de trazer à tona alguns detalhes, por exemplo, que você trouxe aí da sua pesquisa, que muitas pessoas estão dizendo aqui que não sabiam, né? essas dificuldades que João Tânio enfrentou, que são dificuldades que muita gente vai se identificar. Né? E é por isso que, inclusive, nesse momento, essa palestra, não palestra, mas essa, esse diálogo que a gente está tendo aqui, é... Né? traz essa homenagem a esse almirante, né, negro, o nosso João Cândido. E eu queria falar o que você falasse um pouco mais sobre essas homenagens que ele vem recebendo ao longo dos anos, a gente encerrar a nossa live de hoje. É é exatamente isso que você fala, João Cândido é um grande herói popular, né? um herói da nossa gente. Eu, eu, eu, toda vez que me perguntam para poder é, qual caracterizaria João Cândido, eu falo: é um herói da nossa gente, um preto, um herói popular, É né? um herói que sai e nasce com é, um, o um povo, né? E forjado da ajuda do dia a dia. E ele vem, assim, tem essa perseguição ao longo da vida. a... a, a a sua história ela é intencionalmente apagada dos brasileiros oficiais. Se pegar livros de história de 10, 15, 15 anos atrás, alguns nem citavam, ou quando citavam era uma nota ali de um parágrafo, dois parágrafos sobre a Revolta hum. da chibata Hoje não, hoje a gente já começa a ter outros movimentos né? de inserção dessas lutas. De... Eu, por exemplo, sou de São João e eu não fazia ideia que esse cara tinha morado em São João, sabe? E, assim, eu acho que é importante a gente também é, é, é se apropriar desses símbolos tão importantes do nosso chão, nosso né, que é a Baixada Fluminense. E ele vem recebendo várias homenagens, né? Sem dúvida nenhuma, a mais, a mais conhecida é a música Mestre São dos Mares, do Aldeblanc com João Bosco, que tem uma questão também fundamental, porque a letra que a gente conhece não é a letra original, a letra original ela foi censurada pela ditadura. É todas, as, todas, as, todas as referências à marinha elas são retiradas. Então, assim, quando fala feiticeiro, na, na original era marinheiro. Quando fala navegante, na original era almirante. Quando fala é, aquela parte, ao, ao acenar é, pelo mar o seu bloco... É, de regatas, né? Pois assim, na verdade é ao conduzir pelo mar o seu bloco de, de fragatas. E quando fala é, rubras, rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas. A letra original é rubras cascatas jorravam das costas dos pretos pelas pontas das chibatas. Então, assim, tem uma série de referências. É, é, é, diretamente ao João Cândido, que elas foram suprimidas é, pela censura, mas assim, o Old Blanc, genial como ele é, ele consegue reescrever dando os mesmos sentidos a partir de outras palavras, né? Aí a genialidade do Old Blanc nesse, nesse momento. Mas, sem dúvida nenhuma, essa é a principal, né? e aí faz uma relação com o Dragão do Mar, que é um, que é um cearense, nordestino também, que fez uma... Ele é, dos do, do jangadeiros, também lutaram por direitos a... a tempo atrás tal, e aí tem tem, tem essa, nós temos é, é, é, duas homenagens escola de samba, né? no, na década de 80, teve uma aqui no Rio, teve um outro enredo também lá em São Paulo agora, já nos anos 2000, também teve duas homenagens é, como forma de escola de samba, nós temos um, um livro chamado de Chibata, que é, uma, que é toda a história de João Cândido em quadrinhos, é maravilhoso também nós temos três espetáculos de teatro que aconteceram na última década, nos últimos 15 anos, mais ou menos. A Companhia Teatro e Olho Vivo de São Paulo montou o um espetáculo João Cândido do Brasil, lá em São Paulo. Em 2010, né, por causa dos 100 anos, os 100 anos da, da revolta, a Companhia de Mistérios e Novidades, que é sediada na região portuária do Rio, do ladinho do sindicato dos... dos esqueci agora, isso é o nome que se dá, mas dos Estivadores, né? Elas são diretas também com o João Cândido, fizeram um espetáculo de rua sobre a história de João Cândido, muito bonito, e a Companhia Cerni, que fez em 2019, continua em cartaz esse espetáculo. Eu até convido a, amanhã, amanhã, é, amanhã vai ter uma apresentação gratuita, virtual, é, pela SP de São Paulo, né Escola de Teatro, então, quem quiser conhecer o espetáculo amanhã às é 18 horas, só procurar aí na, nas redes sociais, que vão. que vai ser SP Escola de Teatro, vai ter uma apresentação. E, e além disso, eu acho que, que é, os movimentos todos também que, se, que surgem, né? Que vão ganhando corpo para transformar para colocar o nome de João Cândido no livro de, herói, de Heróis da Pátria. Ele já é um herói nacional, ele já é um herói é, da nossa gente, mas ele não está com o nome lá. Como você disse no começo, né? É, ele foi, em 2019, é, teve o nome colocado no, herói, no livro de heróis é, do, do estado do Rio de Janeiro. E hoje, oficialmente, João Cândido é um herói do estado do Rio de Janeiro. É uma lei, se eu não me engano, do Valdec com André Siciliano. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. E, e tem essa do Chico D'Ângelo, que é para é transformá-lo em herói nacional que enfrenta muita muita, muita dificuldade lá, lá, lá em Brasília. Como você falou, ah, é, o Eduardo é. Bolsonaro tentou mesmo jogar para essa outra comissão com a desculpa que ele era da Marinha. Então, se ele era marinheiro, é, tem que passar pela, por essa comissão aí de defesa. tal. Mas quando a gente sabe que, na verdade, o que, o que se quer é, é, é, mais uma vez, invisibilizar o nome de João Cândido, né? invisibilizar as lutas que ele representa. Então, eu acho que é fundamental que, que a gente fazer qualquer movimento que possa resgatar a memória de João Cândido e, e, e, e colocar no seu nome onde deve estar, que é Comemorar Nacional. Inclusive, você falou da. Isso é, é um fato curioso também. Parece que aquela, aquela estátua que tem dele, inaugurada lá na Praça 15, né? Afinal, ela é pelo Lula, né? lá, lá, lá, em, lá, em, lá em, na Praça 15. É, ela estaria numa outra posição mas ali tem um prédio, né? o prédio tem um prédio da Marinha ali né? e parece que a Marinha peitou de não, não, não, não colocar o, o, a imagem virada para a Marinha então, tá virada para o outro lado essa imagem, logo depois é, quando foi feito o VLT o VLT passa hoje em frente hoje a gente não vê praticamente, só se a gente quiser ver essa imagem, andando por lá a gente não vê, porque o VLT tampou sabe Então, assim, tem uma série de coisas que a gente tem que estar tá sempre atento para não deixar que, que é, o, pouco, o pouco que a gente fala perante a grandiosidade desse homem, esse pouco também não vai se apagando. É, nós percebemos que nós somos resistência aqui né, em falar, em tocar nesse assunto de uma maneira tão aberta, é, oportunidades que outros historiadores talvez não em falar tão abertamente em criticar essas posturas né, que é uma, uma forma democrática de debater e a gente já tem João Cândido como o nosso herói, a gente tem a imagem dele vinculada a essa luta de resistência da Baixada Fluminense né? é, ele é o retrato do cidadão da Baixada Fluminense e a gente faz questão de colocar isso como um marco na nossa história, um marco que uma pessoa negra tenha feitado uma instituição tão violenta que era a Marinha nessa época. Em 1910, ainda tratavam com chibatadas, mesmo depois do, do fim da escravidão. Né? Então, a gente ainda tem muitos resquícios disso, né? porque a maioria dos superiores eram brancos. Né? Quem era negro eram os da Halé. Então, a gente entende que isso... É uma vitória a gente está trazendo aqui para esse espaço público essa discussão sobre João Cândido. Queria te agradecer mais uma vez, Vinícius, pela sua Sim. disponibilidade aí. Queria agradecer a galera que esteve presente. Mais uma vez agradecer a causa o Adriano pela colaboração por esse momento. E a gente está fazendo história aqui, né? A gente está trazendo para uma discussão, para um debate público uma questão tão importante que tem a ver com a nossa identidade. Viníciusão Considerações finais? Ah, queria agradecer a você, Peter, ao, ao, ao Adriano, pelo convite. né? Eu acho que é, é fundamental que a gente crie essas pontes, essas relações entre a com Causa que faz um trabalho fantástico na cidade, na cidade, na Baixada, na região, durante tanto tempo. Nós lá da, do Cultural CERN, começando agora também, mas com essa mesma pegada de, de cultura, de direitos humanos, eu acho que é que criar essas pontes, a, a, nesse momento, por conta de pandemia, virtuais, mas que a gente possa estabelecer pontes também né, presenciais mais à frente, que a gente possa é, somar somar nossas lutas, somar nossos esforços para construirmos aquilo que a gente acredita. Muito obrigado, Vinícius. Essa é uma iniciativa que a gente está tendo, juntamente com a causa de trazer esses debates sobre a memória e a história de, da Baixada Fluminense, dos atores sociais, que aqui viveram e que aqui lutaram. A nossa identidade ela se forma a partir dessa resistência. O quanto a gente não tem a aprender é, com esses líderes populares que nos trouxeram grande conhecimento da resistência, da luta. Né? Então, a gente continua hoje com essa inspiração, tentando tudo aquilo que, de alguma forma, tenta diminuir a história do negro, a história da Baixada Fluminense, a história da resistência dos movimentos sociais, dos movimentos que peitaram as grandes instituições, como foi o caso da Revolta dos Marinheiros. Galera, a gente está se despedindo da nossa live. Né? Muito obrigado a todos e todas que estiveram presentes, que participaram aqui com seu comentário. Mais uma vez, obrigado ao Vinícius, obrigado à Causa. Galera, tamo junto aí. A gente continua o contato para gente combinar a nossa próxima live. Muito obrigado. Tchau, tchau, galera.